Uh, bom dia, tudo bem, hoje não vai ser bom dia, que alegria, que eu não tô muito feliz <risos> um, Vamos conversar, acho que eu vou conversar desse lado que é melhor Eu dei uma arrumadinha ontem aqui na cozinha, coloquei umas coisas ali, coloquei agora o liquidificador aqui Então tá um pouquinho melhor um, Hoje eu não, não nem tomei café, agora é uma hora da tarde, tô super atrasado por tudo. Mas um, as coisas aí no Brasil não estão muito boas, né? Como vocês podem ver. Um, e.. A minha avó tá bem doente, as duas avós estão, todos os meus avós já estão com uma idade certa, já de uns 80 anos, então a imunidade é bem baixa, a memória já realmente tá, tem sido afetada e uma das minhas avós machucou o pulso esses dias e a outra avó ela tá mais acamada né, ela tá com a imunidade bem baixa, ela já tem alguns outros problemas por conta de respiração então, a minha família uh, por parte de mãe, está bem... realmente bem ocupada nesses últimos dias, cuidando de tudo e... parece que todas as vezes que tem uma ligação com eles, tipo, vai ter uma ligação com a minha avó parece ser a última, sabe? Que é é assim, eu tenho mudado o conceito de vida e de morte nos últimos tempos um pouco diferente Eu acho que a gente vive aqui nesse, nessa terra Para realmente aproveitar, realmente viver E claro, no mundo mundano, vamos dizer A morte, infelizmente para os nossos entes queridos Nos traz tristezas Mas eu gostaria de começar a pensar De uma outra forma De uma forma onde que a morte... Foi uma celebração de daquela vida que aquela pessoa passou e infelizmente traz tristezas para as pessoas. Então eu tô, tô eu tô mais nesse pensamento, igual eu não vou para o Brasil agora porque eu acho que eu não poderia fazer muita coisa, mesmo vendo a minha avó pela última vez, eu gostaria de tentar guardar a memória dela, a minha memória dela, nos momentos felizes que a gente passou e foram muitos, graças a Deus. Uh, então é isso, tô meio assim pra baixo hoje, espero melhorar um pouquinho depois, acho que eu vou depois num parque pra dar um, uma respirada realmente o verde me traz uma felicidade mas eu tô mais preocupado com as pessoas que ficam, sabe porque a pessoa que foi vai ver foi e foi pra uma, um espaço, um ambiente melhor mas eu fico mais preocupado com as pessoas que estão cuidando a minha mãe, minhas irmãs as minhas tias, então toda a família que está trabalhando nisso é, me preocupa, então isso está me deixando um pouco triste assim, sabe porque é difícil você explicar ou ter esse, eu nunca tive ninguém que faleceu, então eu não sei qual que é o sentimento sabe uma pessoa tão próxima assim eu uh, só tive pessoas que faleceram quando eu era mais jovem então eu não tinha esse conhecimento de perda, dor, sofrimento então, enfim então desculpa começar o vlog dessa forma, mas tá eu não sei se eu quero chorar, eu não sei se eu quero gritar eu fico triste, claro, porque é uma vida e realmente aquela história acabou ali e eu, eu fico mais triste, na verdade de que... Ainda tinha, tem muita coisa pra acontecer, sabe? Tem muita coisa pra provar. Por exemplo, meus avós acho que nunca experimentaram sushi na vida. Óbvio que eles não conhecem o gosto, então pra eles não faz falta, mas é uma coisa tão legal, sabe? Enfim. Sentimento que tô trabalhando ainda dentro de mim. E agora todas as ligações que eu faço com ela... Porque a minha outra avó, ela... Tá, ela Tá machucada, ela caiu, machucou o pulso, mas ela tá bem assim, sabe? Ela, tem, ela, ela tá perdendo um pouco da memória, e, mas ela tá assim com saúde, vamos dizer geral, sabe? Ela não tem nenhum risco que da noite pro dia venha acontecer dela não estar mais conosco. Mas a minha outra avó, por parte de mãe, minha avó Laura, realmente tá numa situação que a gente tá realmente... Esperando por boas notícias, mas talvez não sejam boas notícias. E quem estiver aí, dos meus parentes, aproveitem esse momento. Pra ficar com a avó. Real. Tá. Então, como eu não tomei café, não fiz nada. Eu realmente não sei, não tô bem hoje. Não deveria, eu acho que por conta do detox eu não deveria. Oh, Deixa até o um copo aqui, porque ontem eu fiquei até mais tarde. Eu não deveria.. Uh, então não deveria fazer isso. Então se você estiver fazendo tox, não faça isso. O que eu tô querendo fazer hoje, como eu posso comer. É, eu posso comer proteína de manhã. Eu tenho comido por dos últimos seis dias só ovos. E eu tô cansado de comer ovo. Não queria comer ovo, não, não, não, não, não, não, não. não. Então o que que eu fiz, que eu tava pensando, ontem eu posso comer 150 gramas de carne, então eu comprei uma carne, a gente tem algumas carnes, eu comprei uma carne vermelha ontem, que ela tá bem vermelha, então tá bem bonita, aqui, eu pago mais ou menos 12 watts, né, 12 reais, e eu posso comer 150 gramas de carne, eu não por um lado, é uma outra coisa, por um lado eu não queria comer, porque eu comecei esse negócio de seis semanas, eu tô muito bem sem carne, sem frango, nada. Na verdade, eu já sempre tive esse pensamento, depois que eu vim pra cá, de tentar diminuir. Eu consegui diminuir bastante. Só que tá me dando um... Não sei, talvez eu prove e já não queira mais, mas eu tô com uma vontade de comer, sabe? Então eu vou tentar fazer agora, porque agora é uma hora da tarde, então seria um almoço. Pera seria um almoço, então eu vou fazer, ontem eu preparei o suco, eu deixei ele assim um pacotinho, o um smooth da manhã, então eu, eu uni todas as coisas num pacotinho assim ontem à noite, e aí fica mais fácil, só faltou o abacaxi e os óleos, que, os, os negócios que precisa adicionar por último, e aí, eu vou adicionar e já vou bater mais fácil. Vou tentar fazer isso toda noite e já preparar para o dia seguinte, só para eu já ter uma coisa organizadinha. Então, tá. Tô, tô meio mal, real assim, sabe? Eu vou tentar fazer as coisas aqui, pesar a carne, colocar na air fryer, fazer uma carne meio assadinha. Vamos ver o que vai dar e eu mostro para vocês o resultado, tá? Olha o cafezinho da manhã da gata, uma proteína. Michelle tá aqui. não comer no garnê. E o meu suquinho. Agora o lanchinho é uma Lanchinho, lanchinho é um churrasco. <risos> <risos> é, eu fiz na air fryer, 200 graus. Era uma carne assim, um pouquinho melhor do mercado. Bem, bem gostosinha, bem macia. Um, e é 200 graus, 20 minutos. Com um pouco seca por fora, eu acho que se deixar menos fica melhor. Mas tá ok, tá ok, tá ok, tá ok. A gente sobreviveu. Olha, estamos fazendo uma reunião. De tchau para a reunião. Tchau. É, e como eu tô todo desorganizado hoje, ó. Esse aqui é o almoço. É uma salada desconstruída. Só que agora é 8 horas da noite. Então eu tô todo errado. E eu não sei o que eu vou fazer. Não sei o que, que eu vou fazer agora com esse... Esse horário. Então a gente vai terminar a reunião aqui. E aí eu vou editar o vídeo enquanto eu vou almoçando. Tchau. Dá um tchau. Hello! Hoje estamos finalizando o vlog Sem o último Eu não sei se eu posso Mas eu realmente não tô com fome E eu já Eu comi a minha janta agora Muito tarde, então eu não sei se eu posso Mas eu queria mostrar uma coisa pra vocês Que eu certeza que isso tem no Brasil Isso é uma lavadora e secadora Isso é uma secadora de legumes É... Eu queria procurar aqui porque é mais fácil pra você lavar os legumes e fazer eles dentro, colocar eles dentro dos potinhos. Então você coloca o produto aqui e aí você abre aqui ele. Tá vendo? Você pode colocar o legume aqui e você meio que gira com essa rodaninha assim, ó. Então ele vai tirar a água do produto. Então isso que acontece, não, você não vai apertar o, o alface e tudo mais. Então fica mais prático pra você lavar os seus produtos. Olha isso. Alergia. Então tá. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por terem assistido o vídeo de hoje. Não gravei muito, mas é isso. Fiquem bem, um beijão. Até amanhã. Tchau.